Hoje é um dia muito importante na luta em defesa do emprego. A licitação de, do lixo aqui de São José dos Campos ela foi suspensa e nós entendemos que é uma vitória importante porque nós queremos mudar o edital. Hoje, a coleta de lixo em São José, é por caminhão, são quatro coletores. A prefeitura está reduzindo para três trabalhadores. Isso aumentando ainda a distância e o trabalho dos coletores. Então nós tivemos essa vitória. Quero aqui dizer que os coletores fazem um, um esforço para manter essa cidade bonita, de qualidade. Por isso eu convido toda a população para se somar com a gente, para mudar esse edital para que a gente tenha quatro coletores na defesa do emprego e numa cidade com qualidade de vida.